Oh, saudade ah, de uma fila, né, minha filha? Saudade. Eu tô com uma saudade. De uma... <risos> tô, com eu saudade nunca... tô com saudade de ir no boteco comer. É... Torresmo. Torresmo, <risos> é, linguiça vou... e tomar uma cervejinha. Pode ser pode ser Skol, que eu odeio, mas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 É, 10 Coisas que Odei em você, Coração de Cavaleiro. Eu lembro dessa época. E eu já gostava dele, porque eu era uma adolescente na época, né? Então você eu gosto do. No é... Ninguém dava bola, ele foi odiado pela internet. Assim como é verdade. o Thorno, o, o Hensworth, uhum. assim como o Jack. O, o, como é que é? O cara que faz o Wolverine? O, o Jack. Jackman. né? É, tudo certo. O, cara, o, caso mesmo, deu, o caso do Rio Jackman deu tão certo que virou uma, uma maldição, né? Ele, ele passou um momento a ser só reconhecido por, por aquele papel. Ele é um Sim. baita ator, ele faz, fez muitos filmes bons. Sim. Não, e, e tem até o próprio Leonardo DiCaprio, gente, que era visto como um ator é, bonitinho e que fazia, fez Titanic, sendo que ele fez outros filmes...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 E eu achei que, cara, o, o alquimia naquela época já era um grande game, ele uhum. tinha alguns aspectos muito positivos, essa questão que permanece ainda hoje de combinação dos elementos. Isso. Né? Uh, acho que o gameplay, de um modo geral, a arte era muito bonita, né? era inevitável.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 Uh, então, por isso, que eu, até hoje alquimia é esse esquema. Da a palavra-chave de, de alquimist adventure, perdão, assim vou, vou ficar falando alquimia porque ainda estou acostumado.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 também, né, Felipe? A gente fala isso muito baseado na no nossa experiência, né? Que a gente tem com as limitações do Brasil, mas a gente sabe que só vai surgir um novo Super é. Mario, só vai surgir um novo Final Fantasy, se tiver um maluco lá que, que vai usar. E que vai... É, isso mesmo. é isso mesmo. Vai resolver fazer esse tipo de coisa, né? A gente, a, gente, a gente recomenda um pouco de prudência, né? Mas, cara... <risos> é verdade. Mas hoje, graças a Deus... Tem mais perguntas? Uma pergunta aqui. Ah, vai lá. Calzito?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 É nem o McDonald's pode pedir hoje, já compra lá. Oi, Clisman, tá mandando aqui um oi pra Monique. A Monique, infelizmente teve que sair mais cedo hoje, mas a gente tá aqui falando sobre jogos brasileiros. Inclusive, ó, olha que interessante, o jogo tem as interfaces aqui em inglês, português do Brasil, francês, alemão e italiano, também com legendas...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 Felipe, a gente está muito orgulhoso da sua participação, queremos ah, chamar, chamar de novo, aí, de repente chamar <risos> pode o Bateli junto, a gente quer conversar mais com vocês. Queria agradecer ao causito que já está três minutos atrasado do seu Porque programa, mas está no tempo Estou segurando a parceira lá. <risos> e olha, o cara. Uma... Pode soltar a parceira. Hoje, hoje, hoje a gente tem um especial de Windows 95, dos 20 anos de Windows 95 no Live Pop Geeks, que o cal, começa na sequência... Ao vídeo do passado, minha gente. <risos> Ele vai falar, inclusive, de Doom para Windows 95 no programa. Boa. Então, se você que gosta de games, acompanha a gente também, começa daqui a pouquinho aqui no Facebook da Rádio Geek. Joguei Doom no Switch, é crocante, gente, é muito legal. E estou doido para jogar o Chemist Adventure quando sair também Opa. lá. Se preparem, galera, ó, não esqueçam, vá na Steam, procure Procurement Adventure, Nem, se você não for comprar agora, pelo menos clica no wishlist lá, ó. Você vai clicar, Isso. assistir, se tiver qualquer notícia, qualquer Acho atualização, que... você vai ter. Não, é, e ajuda aí. muito na loja para aumentar. Ajuda a... muito